Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é só meu E no vídeo de hoje eu, vou, eu quero mostrar uma forma de ganhar dinheiro nesse time Bem, quem joga CSGO tá ligado que nele dropa caixas e que elas podem ser vendidas no mercado da Steam O valor delas pode variar de 50 centavos até 360 reais Claro, vai depender da sorte de vocês pra dropar uma caixa assim de 4 reais, né? Mas é possível, de vez em quando eu tô jogando casual Eu vejo às vezes uma pessoa dropando caixa acima de 10 reais É raro, é raro, mas é possível na Steam eu tenho um guia aí que mostra sobre os drops, do quais drops podem ser dropados aí no CSGO E quantos eles dropam aí no... na semana aí no CSGO O link tá na descrição, depois dá uma passada lá pra ver como é que funciona o sistema de drops, beleza? Só que a forma que eu quero passar aqui no vídeo pra ganhar dinheiro na Steam é quando tem lançamento de caixa nova de CSGO. Porque elas geralmente começam a ser dropadas e rapidamente os jogadores vão vender elas no mercado da Steam. E o valor delas no início geralmente é são acima de 100 reais. Ou seja, na hora que lançar uma caixa nova, você começar a jogar muito e até dropar uma caixinha. Se não for de 100 reais, pelo menos vocês ganharam alguns centavos aí quando se dropar a caixinha, né? Mas penso pelo lado bem... É um dinheiro de graça aí, né? Aí você vai juntando aí e gasta como quiser. Bem, o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês, caso eu tiver ajudado vocês. Deixa o seu like, se inscreve -se no canal. Dá uma passada aí no canal pra ver se tem algum vídeo que pode ajudar vocês. É isso aí, muito obrigado por assistir. Tchau!